como usar o Google Drive para organizar os seus arquivos, para compartilhar os seus arquivos com a sua equipe, com os seus colaboradores, com os seus amigos, enfim, com as pessoas do seu trabalho, como você quiser. Eu vou mostrar para você o que é o Google Drive, para que serve o Google Drive, como você pode aproveitar essa nuvem gigante e com preço super acessível para usar como um backup seu, ou como um armazenamento mesmo dos seus arquivos. E o melhor de tudo isso é que pode ser facilmente compartilhado aí com outras pessoas da sua equipe, tá? Então é uma ferramenta fundamental para quem trabalha com internet, para quem trabalha com marketing digital principalmente, você tem que aprender isso. E muita gente não sabe, então eu espero que você curta. Se você curtir, ó, não esquece de deixar o seu like, porque é realmente... Isso faz muita diferença, é uma maneira de, né, você me reconhecer pelo que eu tô fazendo aqui gratuitamente por você. E, ó, arroba milapada é o meu Instagram para você me seguir e aproveitar também as dicas que eu compartilho nos meus stories todos os dias. Então, vamos lá, vamos ao tutorial. Oi, lindona, esse tutorial é para se você nunca usou o Google Drive, que é, como é que eu vou dizer, gente? Uma nuvem, né? É um lugar onde você pode guardar os seus documentos numa nuvem ou seja na internet tá e aí eu quero mostrar pra você como é que funciona pra você ter um google drive você tem que ter uma conta no gmail Você vai conectar a sua conta do gmail você vai jogar lá no google google drive e aí você vai entrar no google drive vai entrar com seu e mail do gmail ai mila não tenho meio de gmail meu é hotmail sai do hotmail urgente hotmail é uma bosta vive bloqueando aquilo nenhum e mail chega na caixa principal é horrível muda pro gmail que é muito melhor e aí você vai ter acesso ao Google Drive, que é como se fosse um Dropbox, é parecido com o iCloud também. Se você nunca usou, tá aqui o tutorial para você aprender a usar, tá? E aí, o que, que é o, o Google Drive em si? Tá vendo aqui a sua pastinha de documentos aqui, ó, do, do seu computador? Aqui, ó, documentos do seu computador, você tem várias pastinhas dentro de cada pastinha tem os seus arquivos, o Google Drive é a mesma coisa, só que tem uma funcionalidade, por estar na internet você consegue acessar ele de qualquer dispositivo, é só logar na sua conta, então assim, caraca, deu pau no meu computador, pronto, todos os seus arquivos se tiverem no Google Drive você pode trabalhar do computador de alguém emprestado, não tem drama, tá? E se, e aí você também tem, é, você pode compartilhar os seus documentos, então é muito positivo para quem trabalha com equipe. Pra, pra versão gratuita ele tem aí um armazenamento não muito grande só que por exemplo eu pago 6,90 por mês para ter 100 gigas de, de armazenamento gente dá para fazer backup de foto de filho do celular nossa dá muita coisa em 100 gigas é, é, e olha que eu tenho coisa muito antiga aqui que eu não deleto por pura preguiça tá e aí você vai criar as suas pastas tá como é que eu crio as minhas pastas aqui eu tô aqui dentro do meu drive tá Aí eu crio aqui, ó, clico aqui com o botão direito, aqui em cima, botão direito, New Folder, que é uma pasta, tá? Aí eu vou criar uma pasta aqui, Tutorial. Tá aqui, a pasta Tutorial. Aí eu quero botar o que dentro dessa pasta Tutorial? Os arquivos do meu computador. Eu abro aqui... E eu só aqui ó, ó, se eu quiser botar isso aqui, ó, é só arrastar daqui com o mouse pra cá. Vai subir aqui. Depois que subir, subiu, tá aqui. Você acessa de qualquer computador, tá? Aí o que, que você pode fazer? Você pode compartilhar esses arquivos com as pessoas que trabalham com você. Então eu vou mostrar aqui uma pasta que eu tenho compartilhada com a minha equipe. A gente tem aqui no meu drive. entrando nas pastas, tá? Vídeos. Aí como é que eu faço aqui com a equipe, né? Eu faço aqui os brutos, né? Que são os materiais brutos. Eu, eu gravo, tô gravando esse tutorial, tá? Vou acabar essa gravação, vou jogar essa gravação aqui dentro dessa pastinha aqui, ó. Tutoriais brutos, que eu criei. Tá aqui. Aí eu vou jogar essa gravação dentro dessa pasta. E vou compartilhar com a minha equipe. Por exemplo, toda, toda essa pasta aqui, toda essa pasta de vídeo, ela já está compartilhada. Como? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Quem tá compartilhado? Essa pasta de vídeos, dentro do Google Drive da Mila, tá compartilhada aqui com a Amanda, que é minha editora de vídeos, e com a Milena, que é minha editora de artes, tá? Minha... minha, minha... que cria as artes pra mim. E aí, é só adicionar as outras pessoas aqui. Por acaso, todas têm Gmail, mas não precisa ser só Gmail. Preferência que seja, Tá? Aí ah, você você você também pode é, você pode também compartilhar usando o link de compartilhamento da pasta. Então você pega esse link aqui. Aí aqui, ó, você vai botar viewer, só a pessoa só visualizar, ela não pode mexer, ela não pode baixar naquele arquivo, aquele, aquele arquivo ou editar. É diferente, tá? Aí você copia o link e aí você manda pro WhatsApp para pessoa, entendeu? É isso, tá? E aí aqui So, isso aqui tudo é meu, minha pasta, meu arquivo, meus 100GB, tá? do google drive, pode aqui apertar aqui o new também aqui o new folder, que são as pastinhas subir os arquivos, file upload você pode também fazer upload de, de pastas suas dentro do seu computador, então ao invés de você subir os arquivos separadamente, você já sobe a pasta direto e aí aqui você pode usar também, é como se fosse um pacote office dentro da... dentro da plataforma. Eu não vou entrar em todos, mas eu só vou falar o que que é. Google Docs é igual ao Word, para escrever documentos, cartas. Google Sheets é igual ao Excel, planilhas, igualzinho. Google Slides é o PowerPoint, igualzinho, para fazer apresentações. E aí tem alguns outros aqui, os outros, o único que eu uso de verdade é esse aqui, o Google Forms, que é para você construir pesquisas, formulários de pesquisa, tá? depois eu posso fazer uma aula também sobre cada isso, cada, principalmente desse aqui, Google Forms, que não é tão conhecido de todo mundo, se eu deixar um comentário aí nesse tutorial, talvez eu volte aqui para fazer, tá? E esse aqui também eu vou, Google Sites, eu vou explorar um pouco, porque eu já ouvi dizer que é muito legal para quem quer construir um site pelo Google e é gratuito, tá? Mas eu nunca usei particularmente, eu vou, vou ver conforme for, eu volto com esse tutorial, tá bom? Então é isso. Aí aqui é o seu Drive, os seus 100 GB. Aqui é o Shared with Me. Então são os arquivos que outras pessoas compartilharam com você. Então, por exemplo, aqui tem um documento que a Fê compartilhou comigo. Aqui, ó outras pessoas compartilharam. Aqui está sempre aqui. As pessoas compartilharam aqui. Os arquivos vêm para cá com esse Shared aqui, tá? Aí aqui são os arquivos recentes que você acessou, porque fica mais fácil de você achar aqui pelos últimos acessados. Isso aqui são os que você marca com uma estrelinha, ou seja, os principais. Tá não usando muito esse aqui. E a lixeira, ok? Então, acho que a princípio é isso. Eu dei um review geral aqui. Se você gostou, deixa um comentário pra mim. Muito importante o seu comentário para que eu saiba que você está curtindo, que você tá, tá valendo a pena, entendeu? Você pega o conteúdo, isso aqui foi útil para você, você assiste tudo, isso é, resolve a sua vida, né? É gratuito, como é que você me paga com isso? Com seu comentário, com sua curtida, com seu compartilhamento, com seu salvamento, tá bom? Conto com você. Fico por aqui, um beijo.